Meu amigo, me diz uma coisa, Heraldo Leite, eu te disse ontem que eu cheguei há 54 anos atrás na imprensa, na Crônica Esportiva, que gosto do que faço, graças a Deus, continuo fazendo, só que firme, como você, é, porque eu ouvia, aliás, eu sou atleticano, nunca escondi de ninguém isso, nunca, fui assessor de imprensa do Atlético, inclusive. Mas, Araújo, eu fui flamenguista. Fui, não, eu sou, antes de ser atleticano. Eu sou flamenguista de é, Fernando, Gilberto e Pavão, Jadir, Jordão e Dequinha, Joel, Moacir, Henrique, Dide e Babá. Se você tem aí no seu caderno aí, só dos lados de trás, entendeu? Time de botão, time de botão. Eu jogava contra <risos> o meu irmão, contra o meu irmão que tinha o Vasco, que era. Barbosa, Paulinho, Berini, Décio, Orlando e Coronel, Sabará, Rubens, Laval, Viripinga. Esse era o time do Vasco. Então, meu amigo, o que eu quero dizer é o seguinte. Ouvindo, ouvindo Paulo Roberto Pinto Coelho, que você conheceu, que está no andar de cima, ouvindo seu Pereira Paulo de Laújo... Paulo Pé Podre. seu Pereira, que também está no andar de cima. Deni Menezes, grande Deni Menezes, ouvindo esses caras e trabalhando em um jogo, eles, Oswaldo Faria. a... Farias, Oswaldo Farias, alto Faria foi meu mestre. Ouvindo esses caras aí, eu falei, eu quero ser isso aí. E eu virei, graças ao bom foi. Deus. E você, Geraldo, como é que isso. você chegou, trilhou o caminho do repórter, porque você é comentarista, está comentarista como eu, mas a gente deixa não perde no sangue, na veia aqui, o sangue de repórter você está sempre atrás da notícia é verdade é verdade, uma vez repórter é sempre repórter, a gente nunca deixa de ter está isso, isso sempre é. querendo uma informação nova para receber e para transmitir eu também sou eu além de Botafoguense aqui no Rio de, de Rogério Roberto Jairzinho Paulo César ataque todo da seleção brasileira 68, 69 eu sou cruzeirense também, sabia? De Piazza, Dirceu Lopes, Natal, Evaldo Tustão e Hilton Oliveira. Evaldo, meu conterrâneo lá de Campos. Fazia gol de tudo quanto era jeito. É, eu sou cruzeirense desse tempo também. É, mas é, eu, eu, como você, a gente, essa coisa nasce na gente sem a gente saber. A coisa da vocação pelo jornalismo, pela crônica esportiva. Eu comecei, eu com 12, 13, 14 anos eu ia ser médico, meu avô paterno era médico e eu, a gente ia seguir, eu e meu irmão íamos seguir a carreira dele, até que aos 15 anos eu comecei a fazer um... eu fui convidado, gostava muito de futebol, sabia tudo de futebol naquela época, 1972, sabia tudo de futebol e aí as pessoas ficavam impressionadas com o meu conhecimento e, e me chamaram para fazer um programa de rádio, lá no colégio, lá no Liceu de Humanidades de Campos, quando eu estava ainda... No científico para fazer a preparação para o vestibular E aí quando eu comecei a lidar com aquela ferramenta ali Com o microfone Eu falei, poxa vida, é isso que eu quero na vida E aí eu comecei, isso não foi fácil A estudar jornalismo Mas aí eu tinha que sair lá da minha cidade do interior de Campos A 450 quilômetros na época Hoje a estrada foi encurtada é, Para 300 E, e vim para o Rio de Janeiro estudar e aí vim estudar, vim fazer faculdade e antes mesmo de terminar a faculdade eu já estava trabalhando profissionalmente na Rádio Nacional em 77. Me formei na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 78. Quando eu me formei, eu já era profissional da Rádio Nacional. E aí segui minha carreira, baseado nesses caras, Dani Menezes e o Rodrigues. Eram os meus ídolos de juventude, de adolescência e juventude. Era neles que eu me inspirava para ser. construir minha carreira. Carlos Araújo, o narrador, Valdir Amaral e Jorge Cury. Né? E depois que eu comecei a trabalhar, conheci outros grandes nomes da crônica, os de Minas, citamos aí, do Rio Grande do Sul, a gente pode lembrar do Rui Carlos Osterman, do João Carlos Belmonte, do Darcy Filho, tantos outros repórteres importantes, que, que, Vianney Carlet, que também já está no andar de cima. Em São Paulo, eh, eu peguei o finalzinho do Osmar Santos, depois ele sofreu aquele acidente, mas depois Oscar Ulisses o, e, ta, e tantos outros grandes nomes né, de, de, de, de, do, do rádio de São Paulo. O rádio de São Paulo é até difícil, senhores de Gliotti, a gente citar um porque tem tantos, enfim. E aí a gente, o caminho que eu resolvi trilhar e graças a Deus deu certo, são 42 anos já de jornalismo esportivo e seguimos firmes aqui.